Pessoal, alguém joga, chat. Deixa de novo, hein, mano. Gostozinho, gostozinho. Vai uma gameplay com esse boneco aí, bicho. Porra, olha como esse cara vou pegar Zed. Não, não, não, não. Vou pegar Ionia. Vou pegar Ionia. Uh -huh! Irmão Diff. Uh, cara é bom. Uh. Eu queria dar insta dele, chat. A... Oh. Mas faz que tirar a doce de criança, bicho. Diana, não tem a flash. Diana, Diana. Obrigado. Ó, vou jogar ele para trás, chat. Tá ligado? Entendeu? Jokera. Enquanto boneca assim, chat, vocês só deixam o mouse parado, tá ligado? Ele vai ficar sambando igual um doido, só fica dando auto-ataque, mano. É bem facinho. Uh. Ah! Filha da safada. Pô, meu wave ficou uma merda, mano. Meu wave ficou horrível, brother. Deixa só olhar sozinho, eu cago na cara dele. Mata suave. A gente pegou dragão com isso, chat. Cara, tá rolando um top diff de outro mundo, brother. Ah. Pinga, cara. Pinga, pinga, pinga. Se comunica. Se pinga uma vez, eu não posso falar nada. O cara não pinga. Tem que lembrar, cara. Tem que lembrar. Que tipo, inimigo vai querer comer meu... O eco tá bem farmado, mano. Tá rodando o jogo. Eu só quero que o que pegue barricada, mano. O Nar já foi três vezes no mid, cara. Três barricadas. Parceiro! Chama... Chama mais 15. Cara, o Naruto tá na Disney, velho. Papo reto. Eu tenho que tomar cuidado com o Sadiana aí, cara. O cara tá poderoso, chat. O Echo também tá, mano. Mas Diana e Assa vai ser um combinho chato. meu flash foi porque eu tinha uma janela ali de dois segundos sem ignite, mano. Então eu tive que jogar um Qzinho dele. E olha quem tá no de chat. Oh, que surpresa, hein? Quando o Yasuo faz caquita, chega a babazinha dele pra limpar o cocô. Hum. O cocôzinho foi muito grande dessa vez, não foi não? O cara cheio da vantagem. Eu que era cagando na cara dele. Ah, agora na dando TP, velho? Ah, entendi. Entendi, vamos ver se ele vai fazer diferença. O Epo tem R ainda. A Diana foi de ralo. <risos> Ai, meu Deus, como eu gosto dos bobão, brother. E ela, e ela, e ela. Tá soltada tá surtado, chefe? Tá surtado? Eco. Cara, o que, que o Apple tá fazendo? Cara, tipo assim, tá bom, tá bom. Eu ia na caldeira dele e eu, eu matava o Ia se ele morria, velho. Por que ele ia nessa calça se ele morria, velho? Isso foi muito estranho, mano. Valeu, tiozão. Tamo junto. De qualquer jeito. Como alguém me ajudar aqui, cara? Oh! Morre os dois nessa play, porra. É a Diana, super forte. Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, não me importa morrer nessas plays. Só que é pra matar todo mundo, caralho. Aí, ó. Oh. É. É. É com... cão. Beautiful, beautiful. Eu acho que o PD é nice esse jogo, mano Na real, muita cura? Tem cura, chat? Hum, não tem tanta cura não, mano Se que PD vai ser mais valioso Mas o quarto da cura é interessante, mano Ninguém tem no time? Ninguém tem Eu vou, <coughs> eu vou fazer então, eu vou fazer Ih, o Kog da, da Koldabi, mano Vamos com um pouquinho Por que em mim, Lulo? que em mim, sua piranha? Ai, meu Deus do céu, velho. Não deu bom, cara. Ela tacou tá o bichinho em mim, cara. Trolei, trolei. Cara, meu papel é dar CC nessa merda, brother. Na backline, na fronte. A fronte vai entrar de qualquer jeito com o Johnny aço, mano. Isônias. Então, acho que é backline esse jogo, velho. Vamos ver, vamos ver. Eu só quero ficar na side, tá ligado? Mas ninguém deixa. Próximo objetivo é ser Baron e Dragão. Só que se a gente pegar esse Dragão, é o terceiro, brother. Se eles fizerem play em mim, o Dragão é nosso, tá ligado? Relaxa. Mas tem que virar nos caras, mano. Caraca, Juqueira! Caraca, Juqueira, o que é isso, brother? Que que é isso, brother? Que flanquinho gostoso. Não, os caras não estão deixando, mano. Eu não entendi o que os caras quiseram fazer aqui comigo não, chat. Porque eles não foram drag e eles poderiam, tá ligado? Drag tá ótimo! O Draco tá up, gente! Caraca, os dois times... Meu Deus do céu, mano. Pelo amor de Deus. Para pra fazer antes, né, amigão? Para pra fazer antes, né, filha da puta! Meu fucking Deus do céu, mano. Cara. Cara, que que é isso, O Que que é isso? O que que foi isso que eu acabei de ver? A gente fez battle. o Baron? O, o time inimigo que tava vivo Ficou igual o idiota aqui brincando comigo Dois do meu time deram B Um foi no Red E o outro foi no Mid E agora eu tô sendo pingado Tudo bem, mano Tudo bem É isso, cara O meu League of Legends é completamente diferente dos caras, mano My bad A culpa é minha A culpa é minha, cara Foi mal A gente tem que aceitar Que até na porra do mestre Os caras não entendem o básico do game A culpa é minha, mano My bad Porque ele é um bagulho a mais Nice. Não! Não! Não! Aí eu trolei aí eu trolei Pô, mas aqui era só pra ser um trollzinho básico, pô. E a gente cobra em outro lugar. Não! Não! Me ignora filha da puta! Aí quando é pra... Quando é pra juntar comigo, ninguém quer! Quando é pra ignorar, é? Foda-se. Tem dois aqui lutando Tinha um aqui engajando sozinho no mid Os dois aqui splitando em outro mundo Ah, mano, que se foda Eu vou de time na próxima Mas dá pra ir nesse cara, mano Vou levantar ele aqui rapidinho Meu time completo Levantar de novo? Por que, é que ele flechou disso aqui, mano? Ele não sai vivo disso, pô, sai? Sai? Tem um no chat. Oh, não sai não! Nice! Nice, bom demais, chat. Ah, isso aqui vai dar bom demais. Oh Liga muito bem não. Podia ter forçado um pouquinho mais na jana ali, cara. Eu fiquei com medo tomar uma polimorfe. depois de tomar IK, que eu tava sem escudo. Na real eu tinha escudo! Mano, o escudo que eu ganhei foi da Karma. Tinha achado que era do. Arco escudo. Cara, que que é esse? Eu, eu, eu, eu fiquei. Eu dei. Fiz questão de deixar o mouse parado, mano. Pra ver até quando ele ia começar a cair, tá ligado? Aparentemente nunca. Cara, querendo trocar o ataque com o Yone, pô. Vambora, chat. Tem muito o que fazer não, cara. Temos de ah, temos tudo. Temos tudo, tio. Cara, vai ter um em um minutinho. Só lutar. Juntinho, chat. Tá juntinho. Quer, Que eu tenho GA, eu tenho GA, foda-se. Eu tenho GA, eu tenho GA. Ótimo stun. Não vai ter um... Não vou pegar nada com isso. Nem fudendo, mano. Ai, nem fudendo, cara. não era pra ter lutado. Um Porra, gente. Pô, ele tem escudo ainda. Ai, se eu tivesse escudo, eu era um por um. Ia ser bom demais. Os caras vão ter que... Os caras têm duas opções, mano. As duas vão dar merda pra eles. <risos> Olha, eles vão ter que mandar alguém pra matar o Yorick. Porque o Nar não ganha isso nunca. Nem se ele acertasse aquele stun. Aparentemente, eles podem só fazer o dragão e é isso aí. É, acabou o jogo. Eles roubam o drag e é GG, mano. daqui é GG, não é não? O pior aqui é não quer bater no Nexus, não, mano. Ele tem torre meio? Tem. É, Por isso que ele não quer bater, porque a torre vai virar nele. Caralho! Caralho! Oh! Oh! na Acorda, nah! Mano, isso não é muito doido. Didi. Didi! Vou dar um flash R e vou fazer um gol no meio de três. É, me Tá comigo, né? Tô comigo, né? Vamos voltar pra você, Didi. <coughs> <coughs>